Ali é o seguinte, aqui no... Tô, sou do Recife aqui, eu vendo produtos caixa de som, certo? Ah. E tem tenho muitos, muitos concorrentes aqui. E eu vi que os anúncios estão um pouco parecidos. Eu tenho até bastante anúncios lá, já tem uns 16. Porém, o Mercado Livre não está vendendo. Tentei fazer mais ou menos semelhante igual deles, diferenciando para não deixar igual, mas não não tem está não vendendo. Vende uma de vez em quando, cada 15 dias, sabe? Assim mais ou menos assim. É, dois pontos, cara. Primeiro, dá uma olhada falando de relevância do Fulfillment de Lauro de Freitas, aí vai depender de como está o capital e tal. Ele, você vai ter uma condição muito boa para o Norte e Nordeste, tá? Estando em Lauro de Freitas. Eles já equilibraram o preço do frete grátis, tá? o mesmo preço de São Paulo. Então, tipo, isso daí é um ponto, falando de, de claro. relevância da conta direta. Esse é, esse é o primeiro fator. O segundo fator... Num nicho super competitivo, a publicidade é importante e a cauda longa Sim. junto com a publicidade, para você poder testar e ampliar a relevância como conta também, tá? Fazer esse teste. Até um ponto para todo mundo. É, todo mercado que é muito competitivo, eletrônica é muito competitivo, a gente compete, tipo, eu vendi eletrônica em 2013, a gente compete com Paraguai, com China, com, cara, um monte de coisa, é, produto legal, ilegal, produto... Cara, como é que você combate a informalidade? Com formalidade, com profissionalismo. Então, quando você vai... Como é que a gente tem cliente de Bitinga nosso aqui que vende, cara, mais de um milhão de reais por mês? Sendo que todo mundo vende a mesma coisa em Bitinga. Ele está no Fulfillment, por exemplo. que muita não. gente não quer. Muita gente quer ter o cross-docking, né? Quer vender, sair lá na, na cidade pegando e tal. O cara foi para o Fulfillment. Ele vende mais caro. Os produtos, os mesmos produtos, só que ele vende no Fulfillment. Então, a mesma coisa para você. Você tá num nicho super disputado, né? Que é porrada para caramba Sim. um do lado do outro. Então, quando você Sim. for, às vezes... Quer ver? Você falou caixa de som, né? Deixa eu te fazer uma caixa é, tá de som. Ó, quando eu olho como caixa de som, tá? Bem geral. Que é, é todas as caixas desse tipo. JBL, parará, parará, parará. 98 mil resultados de busca. E... 1.112 só no Fulfillment. Menos de 1% no Fulfillment. E quando eu desço, tá? Deixa eu só mostrar a tela para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Ó, fiz a busca aqui. Aí, 98 mil resultados de busca. Quando a gente olha, eu tenho 1.112 aqui. E quando eu desço mais um pouquinho ainda aqui, eu tenho os estados, tá? Dos 98 mil anúncios, 59 mil estão em São Paulo. Aí você vem Paraná, que tá longe de você, não é teu concorrente. Minas Gerais não é teu concorrente. Santa Catarina não é teu concorrente. Rio de Janeiro não é teu concorrente. Espírito Santo está longe, Rio, Santo. Rio Grande do Sul está longe. Goiás tá longe. Aí você vem em Pernambuco, cara. Pernambuco tem 1.100 anúncios, Ceará 420, Bahia 911, Amapá, Amazonas aqui, ó, Alagoas 190, Amazonas 170. Quando você olha para esse lado, se você analisar, essa, essa galera do Norte e Nordeste, dá quase 3 mil anúncios só. Só que, se eu filtrar o agora, ó, ele vai me mostrar quantos concorrentes teu do Nordeste estão no Fulfillment. Bahia tem 27 caras no Fulfillment. Com que é do Norte lá, dois caras. Eu não tenho ninguém de Pernambuco no Fulfillment. de tipo, ALI. Entendeu? Não tem nenhuma conta. Entendeu? Legal. Então, assim, para você vencer essa concorrência, para você acelerar, a parada é acelerar para o que dá relevância dentro do canal.